Alô galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo, passo a passo, de como você guardar as suas ergos, onde, né? Então se você ainda não tem suas ergos, ó, aqui em cima, ó, vou deixar esse cardzinho aqui, ó para você assistir esse vídeo e aprender como compra e depois que você comprar agora você vai seguir aqui minhas dicas para como guardar suas ergos Coin. então vamos lá pessoal como que você vai mandar já comprou já tem aqui comprado agora eu quero guardar a minha carteira beleza você vem aqui ó a sentir spot Accounts. ó pessoal eu tenho 14 dólares e 77 centavos se eu não me engano ela até cinco dólares você consegue comprar ergo então tá pessoal tá aqui minha ergo como que eu mando para minha carteira na ioroi você vai vir aqui ó withdraw. vai precisar do endereço da sua carteira lá na ioroi como que faz isso você já vai ter sua ioroi instalada se você não tem Instale, tá aqui o cardzinho mostrando como criar sua carteira Ioroi. Tá aqui, ó. Clico aqui. Vou entrar aqui na minha Ioroi. Tá aqui, ó. Ioroi, você pode... Pessoal, Ioroi. Ioroi só aceita guardar Ergo e Cardano, tá? Somente. Você quer guardar Ergo e Ada? É Ioroi você vai precisar pegar o endereço da carteira ergo então clica aqui em ergo vai clicar aqui em receber vai copiar este endereço se não tem endereço você clica em gerar para gerar um endereço tá aqui ó vai lá na coinex cola o endereço aqui Quanto você quer transferir para a sua carteira na Iorói? Eu quero transferir tudo. Pessoal, link dessa corretora na descrição. Faça seu cadastro para você estar tá comprando suas redes. Aqui. tá aqui, belezinha. Tudo. Cliquei em All, Tudo. E aí, eu clico aqui em submit. Aqui ele vai me pedir o código que eu vou mandar para o meu celular. Aí eu venho aqui digito o código. Vocês podem ver porque isso aqui muda toda hora, não tem problema. Pronto, aqui agora ele tá pedindo para mim no meu e-mail para fazer essa confirmação. Vou lá no meu e-mail. Vou entrar no meu e-mail que vai ter lá um link para eu estar tá fazendo essa autorização de saque. Se você fez o saque aqui, mas você não autorizar, não adianta que não vai para sua carteira, tá? Então você tem que fazer o saque, vem no seu e-mail e aí você vem aqui e confirma, confirma bonitinho, confirma. Se não confirmar, não vai é, concluir o saque e clica aqui em autorizar. Pronto. Agora é só aguardar cair na sua carteira, pessoal. Eu não vou, eu vou esperar cair porque tem muita gente aí dizendo que já tá que faz o saque e não tá caindo tem mais de não sei quantas horas eu não sei o que que o pessoal tá fazendo de errado aí porque eu nunca tive problema sempre cai certinho se você vem aqui no seu e-mail confirmar agora eu vou na minha hora e bonitinho ó 85 Ó, não caiu nada ainda vou clicar aqui em atualizar Opa, opa, opa, opa, opa, pera aí, tava em 85, já caiu aqui, tá, pessoal? Já caiu aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, está tudo baixo, caiu aqui, ó. 1.15. Vamos ver quanto que meu registro de saques hum, vamos ver qual foi, quanto foi, se foi isso ou se foi essa mesmo. 1.15, aqui, pessoal, 47 final. Tá? Tá aqui. Então, Pronto, caiu, tá aqui ó, o total das minhas ergos, caiu bonitinho. Então eu vou finalizar o vídeo porque já ficou muito comprido, eu espero ter ajudado vocês. Se ainda resta dúvida, manda aí na, nos comentários que a gente vai bater um papo. Valeu pessoal, tchau tchau e até mais, fui!